Jeremias 17, 7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A palavra confiar no original significa tomar refúgio. E esperança também no sentido de refugiar-se, estar seguro. Significa o foco no Senhor. Vem na sequência do 5 que diz Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Apartar significa desligar. Perdeu o foco, perdeu a conexão. Quem está conectado é como o oito. Será como a árvore plantada junto às águas. Aqui as águas é a relação das águas vivas do Santo Espírito do Senhor. Quando temos o foco do amar a Deus sobre todas as coisas, é como a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz significa inteiro. Só somos inteiros quando temos o Santo Espírito do Senhor connosco. Na lembrança, da presença, da atenção, é mental, é contemplativo, na vida ativa. Se, se esquece